Bom dia, tudo bem? Assinou uma cédula de crédito bancário e ficou inadimplente com as parcelas. Por sua vez, o banco executou, ajuizou uma ação de execução e você foi citado nessa ação de execução. O que fazer? Eu sugiro que contrate um profissional, um advogado, para tratar do assunto. Existem várias formas de solução de buscar a solução resolver o problema tá? através de uma defesa jurídica ou através de outras formas também mas o que eu quero colocar aqui para vocês a maior preocupação dos clientes quando chegam aqui no escritório é a restrição de bens o que tiver de bens no seu nome no seu CPF pode ocorrer penhora sim, especialmente através do banco central BACEN penhora eletrônica de valores em contas bancárias ou aplicações financeiras. Então, fique atento com relação a isso. Existem meios de resolver o problema. Estou aqui à disposição. Se gostou das minhas dicas, siga o meu canal, dê o seu like.